Opa, eu estou fazendo esse vídeo uh, porque eu prometi, eu dei a minha palavra que eu ia fazer essa divulgação caso eu conseguisse vencer a ejaculação precoce E o que, que é esse vídeo? É um recado para quem procura ajuda com um problema super sério que é a ejaculação precoce Se você tem um problema igual eu tive, fica comigo até o final desse vídeo porque você não vai se arrepender de ouvir o que eu vou te falar Eu tenho 34 anos, eu sempre tive vergonha das minhas relações sexuais Eu nunca durei o tempo necessário para satisfazer as minhas parceiras. Essa é a verdade. Nunca foi assim. Tá? Quando o fight começava, velho eu já estava no fim do jogo. Ficava com aquela cara de bunda olhando para a parceira. Terrível isso. E a gente sabe que não, não existe nada mais frustrante para uma mulher do que ter o seu homem pedindo água logo no início. Eu tentava disfarçar, mas uma hora a namorada saltava fora, porque o barco furado sempre foi uma fria. Isso não é nada. O problema é quando afeta a vida de casado, cara. Ela roubou a minha autoestima e começou a afetar meu casamento de forma séria. Foi a gota d'água. Quando eu percebi que o meu casamento ele estava em risco, eu decidi procurar um tratamento. Cara, eu tentei de tudo. Creme, técnica de distração, tudo isso. E não rolou de melhorar o meu problema. Isso tudo é bobagem. Não resolveu a parte principal de tudo, que é dar tempo... Para que a mulher atinja o orgasmo Então qual foi a solução? Atacando a raiz do problema Através de atividades práticas Atividades simples Cara, exercício Do mesmo modo que você fortalece o abdômen com o abdominal Ou fortalece o braço fazendo barra Existe exercício, cara, para isso Ridículo de fácil São exercícios que vão te dar a capacidade De você poder ejacular quando você quiser você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de como isso ajuda? Esse exercício, ele deve ser aplicado no dia a dia, de preferência de manhã, antes de você começar o trabalho. Porque nos dois primeiros dias que você aplica, seguindo as atividades que são propostas a você, né, já vai ser possível sentir uma diferença na duração do sexo, sendo que resultado mesmo bom, definitivo, concreto, chega mais ou menos umas três quatro semanas. Nesse período de tempo, seguindo as atividades, vai ser possível você provocar o orgasmo na sua parceira tranquilamente antes de ter o seu orgasmo. Você não vai ter esse problema mais, isso é passado, velho, isso é muito legal. Você vai poder satisfazer a sua parceira sexual não importa o quanto ela demora para gozar, meu amigo. Chega de ficar com essa cara de desculpa dizendo para sua parceira que não vai rolar. Chega de deixar sua mulher triste sabe deixar o seu casamento em risco sem resolução sexo é vida velho parte para cima dela vamos deixar a melhor impressão possível tá eu tô muito bem com a minha mulher graças a Deus e graças a esse método aí e eu vou além eu queria ter descoberto isso há mais tempo cara eu tenho certeza de que teria sido muito mais respeitado e feliz no amor cara e amigo quando se trata de sexo a gente tem que fazer valer o nosso território porque só quando a gente participa e bota pra f... literalmente, a gente é respeitado. Agora o detalhe, ó, tem muito picareta aí vendendo bobagem por aí, tá? Então, pra ter certeza de que você vai ter acesso ao método que funcionou pra mim, eu botei um link na descrição desse vídeo que vai levar pra página da galera que ensina o método, tá? O método, ele é tão eficaz, ele é tão certo que o pessoal, olha só, está oferecendo 30 dias para você testar o método e se não funcionar, o seu dinheiro volta, assim ó, na lata, sem choro. Ah, e por esse link que eu tô colocando aqui na descrição do vídeo, você leva também um presente do produtor que eu acho que vai agradar muita gente. Olha só, é uma aula dada por uma mulher de como fazer sexo oral na sua parceira, não é fantástico? Eu vou deixar agora contigo os depoimentos de alguns clientes que tiveram o mesmo problema que eu tive e fizer a mesma divulgação que eu tive. Abraço!